Gente, eu não estou acreditando, vocês viram a quantidade de vagas nesse concurso da Secretaria de Educação de Pernambuco? Para quem não viu, ou até para quem viu e está um pouco curioso para saber como é que está organizado esse edital, eu convido a passar os próximos 10 minutos aqui comigo, vendo os principais pontos desse grande concurso. E ó, é muita vaga e eu acho que eles devem chamar até mais. Primeira coisa que você vai fazer é entrar no nosso site, no Psicologia Nova, e lá na parte de cima você vai escrever Pernambuco, Pernambuco. Fica mais fácil. E aí você vai encontrar o nosso curso isolado de psicologia. Professor, vai lançar curso completo? Não pretendo. Vou focar só na parte isolada. Combinado? Então, é o isolado para a prova objetiva. Vamos dar uma olhadinha, então, porque nesse curso nós temos a análise do concurso. Inclusive, se você quiser acesso ao edital, entra no nosso curso, porque lá eu deixo o link tudo organizado direitinho. Você só precisa entrar no curso e matricular e estudar bem. Esse concurso vai ter um foco muito grande, claro, no campo educacional. Professor, mas é, é um curso que eu posso estudar para a Secretaria de Educação DF e Secretaria de Educação de Pernambuco? Não sei, tira suas conclusões. O preço é o mesmo. O preço, inclusive, é o mesmo. Mas, assim, são bancas diferentes. Então, nós vamos trabalhar aqui orientados para a banca CESP, que tem muito tempo que não faz questão no campo escolar, mas que já teve uma tradição muito boa na área. Por isso... Não subestimem a banca Minha recomendação é, vai fazer esse concurso Entra nesse curso CESP aqui, ó, é top É diferente das outras bancas, não adianta São quase 100 vagas, enfim Vou falar um pouco sobre o concurso em si E daqui a pouquinho, claro, como sempre Vou falar sobre o nosso curso Se bem que uma coisa vai se misturar com a outra E não tem problema nenhum Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no que separei para vocês Secretaria de Educação de Pernambuco É a Secretaria de Educação e Esporte Mas, doravante, só a Secretaria de Educação Maravilha, olha só, o cargo é o cargo número 8, analista em gestão educacional, especialidade psicologia, tem uma remuneração inicial de 3.236 reais, mais gratificação, etc, etc. Eu até perguntei em alguns grupos e até agora ninguém respondeu, quando eu souber, e se você souber me ajudar aí e puder me ajudar, eu agradeço muito, eu vou divulgar, claro, essas informações sempre na descrição do nosso curso, olha só. Se você souber quais são as remunerações, o que tem a mais, ou até o plano de carreira, por favor, bota aqui. A gente tem uma empresa muito pequenininha e tal, e a gente faz absolutamente tudo aqui com a maior boa vontade, com todo o coração do mundo, mas nosso foco acaba sendo a melhor preparação do Brasil. E temos feito isso muito bem, diga-se passagem. Se você souber de bonificações, de teletrabalho, enfim, outras oportunidades, ou souber de algum psicólogo que dar alguma entrevista e que trabalha na Secretaria de Educação, eu vou ter o maior prazer do mundo de ligar para ele e chamar para uma entrevista e colocar aqui também. Combinado? A parceria. Vamos lá. Jornada de trabalho, 40 horas semanais. E a quantidade de vagas ela assusta porque, assim, eu acho que no espaço dos próximos 12 meses, o único concurso que talvez tenha a chance de ter uma quantidade de vagas tão grande é a Polícia Civil de Santa Catarina com 70, mas, claro, com uma remuneração que é praticamente o dobro dessa, mas ainda não chega aos pés dessa. Como é um concurso de secretaria, a previsão é vamos ter essas 92 pessoas sendo chamadas, uma rotação razoável de outras pessoas que vão continuar aqui no Psicologia Nova e vão passar em outros concursos, ou pessoas que vão ficar lá mesmo, vão se identificar com a área, conforme algumas entrevistas que nós já fizemos em outros estados, de pessoas que amam de verdade essa área escolar, e enfim, é possível que haja uma grande rotatividade. Então a previsão é, poxa, tem 92, mais cadastro de reserva, passei em 150, professor, tem chance, ok? Tem chance de verdade, não vou mentir não, tem chance mesmo. E aqui vem um grande pulo do gato. Olha só, qual que é o pulo do gato que você tem que ter? É essa ideia exatamente aqui da inscrição da sua matrícula. Por quê? Porque você vai concorrer, até onde eu vi no nosso edital, somente com a galera da sua área. Então, por exemplo, sei lá, eu vou para Mata Sul, vou para a GRE da Mata Sul e aí não vou concorrer com o restante. Ótimo, foi a sua primeira escolha. Então, muito cuidado aqui na hora da escolha para qual localidade você vai concorrer, tá certo? Eu já aviso aqui que vou criar um questionário e passar nos nossos grupos para saber da intenção de concorrência de vocês, até para que vocês possam se planejar melhor. Ah, Alisson, eu vou para o sertão central, sou de lá e tal, né? E aí, nesse questionário, eu vou explicar direitinho onde é que fica cada uma dessas áreas. Eu vou para a capital, 38 vagas. Recife, 38 vagas. É onde mais tem vaga, obviamente. Eu não estou assustado com isso, certo? Mas assim... A estratégia que vai ser fundamental. Sempre temos isso. Quando nós temos a inscrição separada por áreas, por campos, vamos ter uns mais concorridos do que outros. É sempre assim, é comum. Okay? 92 vagas, mais cadastro de reserva. As inscrições começam daqui a um bom tempo. Né? Do dia 9 de agosto, vão do dia 9 de agosto até o dia 2 de setembro de 2022. Então, nós já vamos ter uma boa parte do nosso curso. Aliás, um bom início aí do nosso curso lançado antes mesmo do início das inscrições. Combinado? Só que a prova é dia 9 do 10, então acompanha comigo. Julho já foi. Agosto, setembro e aí no início de outubro. São praticamente dois meses e dez dias. Dois meses e... Mais ou menos dois meses e dez dias para estudar. De acordo com o início, a nossa primeira aula vai ser lançada no dia 22, 26, perdão, 26 de julho. Dois meses e dez dias. Se você não está focado, se não está com material bom, não está direcionado, principalmente para o nível CESP, que é onde nós estamos acostumados a... Trazer bons resultados, vide os últimos concursos da Banca CESP, velho, aí ó, DPDF, TJDF, só dá psicologia nova, não adianta, não adianta. E assim, tem muita coisa aqui nova que eu vou gravar, especialmente para o nosso edital, coisa que nunca foi cobrado antes e que eu vou tratar com carinho mais do que especial. Estou bastante animado e bastante seguro com esse concurso, ok? Se você perder o foco aí por duas ou três semanas, o seu concorrente, que talvez não tenha tanta capacidade, tanta inteligência quanto você ele teve uma estratégia melhor e passou na sua frente. Então, foco, foco no que de fato aprova, viu? Não caia em canto de sereia, não. Sobre a sua prova, nós vamos ter a prova objetiva de 50 pontos, questão de certo ou errado, ok? Outra prova objetiva, dessa vez de conhecimentos gerais, de 70 pontos, tranquilo, aliás, aqui acho que vou fazer depois uma retificação, é, conhecimentos gerais, conhecimentos gerais, e aqui são conhecimentos específicos, vou trocar daqui a pouquinho. A segunda prova para objetiva de 70 pontos é de conhecimentos específicos, que vai trazer 70 questões. E, por último, a prova discursiva de 30 pontos. Agora, esse tema daqui da prova discursiva, ele vai versar sobre atualidades, não é sobre psicologia. Então, já tem gente perguntando no nosso site, nesse momento, inclusive, Alisson, ah, vai abrir curso de discursivas Não, porque é, um cur... é, é, é uma prova sobre atualidades. Vai ser, provavelmente, o mesmo tema para todo mundo de nível superior. Então, tá de boa, está tranquilo aqui. Beleza? Não, não vamos abrir curso de discursivas para a Secretaria de Educação de Pernambuco, porque é um tema de atualidades, não é um tema de psicologia. Esse nosso curso vai trabalhar para ajudar você a gabaritar as 70 questões no melhor estilo CESP da prova 2, a prova objetiva. Combinado? Esses aqui são os conteúdos, são conteúdos bem tranquilos, leia por favor todas as regras de acesso às aulas, leia os pontos de atenção que eu coloco aqui, principalmente para aquele marinheiro de primeira viagem que não conhece o nosso trabalho, não, não sabe da diferença que nós temos em relação aos nossos concorrentes. Nós aprovamos mais do que o dobro de todos os concorrentes no Brasil juntos. É muita coisa e, claro, é muito orgulho também para todos nós aqui. Não só meu orgulho, como também de toda a nossa gigantesca equipe, que é bem pequenininha. Mas a ideia aqui é... É possível trabalhar em um nível extremamente profissional para, eu não vou dizer gabaritar, mas acertar praticamente toda a prova. Banca SESP eu não, nunca digo que dá para gabaritar, nunca digo, não sou doido. Mas para chegar muito próximo disso, ok? Eu dividi o nosso calendário da seguinte forma, nós vamos começar na aula de número 1 a trabalhar com a psicologia da aprendizagem, Piaget Vygotsky, é, Edgar Morin e tal vai ser trabalhado aqui, um pouco da, das contribuições da psicanálise para o desenvolvimento, para o campo escolar, eu vou puxar sempre para o campo escolar, competência e habilidades para atuarem intra e interdisciplinarmente, é só entender aqui os conceitos, gente, de boa, de boa, entender quem que é a comunidade escolar, quem que vai fazer parte dessa comunidade escolar, é de boa também, na aula de número 2 nós vamos entrar no código de ética, vamos entrar num dos tópicos que eu mais amo de paixão, principalmente de ensinar, teorias da aprendizagem, é fantástico, e aqui um breve... Uma curiosidade sobre a minha história, meu sonho quando entrei na faculdade de psicologia, long time ago, long long vocês não eram nem nascidos, aliás, não pensavam nem fazer concurso na área da psicologia, era trabalhar com psicologia escolar. Então, há dentro de mim esse psicólogo escolar. Enfim, vamos lá, vamos realizar o seu sonho agora. Tópico 3 da aula 2, conhecimento dos processos de aprendizagem e tal, ainda muito próximo do tópico 2, então vocês estão vendo que eu agrupei de acordo com as temáticas. Item 3, aulas número 3, Universo Afetivo e Sociocultural do Estudante no Cotidiano Escolar. E tem todos os tópicos aqui. Sempre que você tiver alguma dúvida com relação a quando que vai ser liberada a aula e tal, venha aqui, ó, venha aqui. Porque nós alteramos isso. Caso haja atraso, alguma, sei lá, alguma adição, algo especial que algum aluno pedir, professor, eu acho que tal assunto deveria ser colocado. O que você acha? Eu converso de boa, é olho no olho aqui. Apesar do nosso histórico gigantesco, eu não criei essa empresa gigantesca para é, trabalhar de forma vertical, não. Eu quero de verdade que você participe e principalmente que você entenda, isso aqui é um processo que tem um objetivo, trazer a aprovação. E nós vamos lutar muito, muito por isso. Então, dá uma olhadinha no nosso curso, convido você também a ver o nosso Instagram, psicologianova, e ver os nossos resultados por aí. Acho que nossos resultados falam mais até do que essa minha análise do edital. Tranquilo, se você quiser passar nesse concurso, entra nesse time, que aqui é série A, aqui vai ser... A, a, a parada vai ser muito forte. Dá uma lida então em todos os pontos aqui. Se tiver alguma dúvida antes de comprar, pergunte para o nosso atendimento. Não tem problema nenhum esclarecer essas dúvidas. E vamos lidar como guerreiros nesse grande concurso. É Banca CESP. Nós temos a obrigação de aprovar o primeiro lugar, como sempre. Tchau.